Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim. O procedimento de emagrecer é simples e é fácil. O problema é que tem pessoas que transformam a coisa mais fácil do mundo na coisa difícil e complicado. Mas, embora existe muitos tipos de pessoas, saiba que ninguém é perfeito. E embora ninguém seja perfeito, se tu tiver alguma dúvida ou quiser dar sua opinião, você também pode dar na seção de comentários e saiba que existe muitas formas de emagrecer. Umas são mais famosas e outras são menos famosas. Sim, embora existe muitas formas de emagrecer, saiba que é a benção